Olá meninas, é assim, eu hoje vim, vim cá hum, fazer um vídeo, é um vídeo da minha coleção de maquiagem, eu já tinha feito, mas apaguei o vídeo porque o vídeo não estava bom, então agora eu vou -vos mostrar o que eu tenho, o que eu não tenho, eu não tenho muita coisa praticamente, porque também não adianta comprar muita coisa, porque nós não vamos utilizar tudo, por isso assim, eu tenho pouca coisa, eu o essencial, eu comecei a utilizar maquilhagem em 2010 já são muito tempo então vamos lá começar, que é para o vídeo não demorar muito não ficar muito longo bem, vamos lá começar aqui é onde ficam os meus produtos ficam aqui cremes de mãos este creme aqui da vó, da cara, muito bom e depois tenho aqui este do corpo, tenho este aqui do rosto tenho aqui um perfume eu adoro esta boneca É um perfume muito bom, cheira muito bem Tenho aqui também perfume Tenho aqui uma base que eu já não uso há bastante tempo Depois tenho aqui também um perfume Como vocês podem ver Tenho aqui fio dental Tenho aqui um spray Tenho aqui também um spray Vaporizadora vaporizador. Isto aqui é um spray que é para Que é para pôr no quarto que é para, O quarto cheira bem Acetona Perfume perfume e gel das mãos depois tenho aqui cotonetes disponíveis até mesmo no fim tenho aqui toalitas, esta caixa tem, tem aqui uns cartões tenho aqui a minha Nossa Senhora de Fátima tenho aqui um conjunto de manicura pedicura sei lá tenho aqui essa minha foto protetora é um protetor muito bom, cheira bem aqui diz que é mais 50 ele traz 200ml eu, eu comprei ontem na farmácia e comecei a usar, estou a adorar, é muito bom uso com o meu filho depois tenho aqui pincéis pincéis do rosto para aplicar base, pó, blush, contorno tenho aqui muitos pincéis depois tenho aqui também outros pincéis pincéis para os olhos, para sobrancelhas fazer eyeliner, tenho aqui muitos pincéis que eu ainda vou encomendar mais Depois tenho aqui o meu espelho, e assim Vocês podem ver Depois eu tenho aqui também outro espelho Ele tem assim um... um parece uma capa aqui, é muito bonito, comprei nos chineses Tenho aqui onde ficam os meus fios, meus brincos Depois tenho aqui as, as minhas bijuterias Tenho aqui este colar muito bonito tenho aqui esses laços, tenho aqui este dourado, prateado, sei lá, tenho aqui anéis, pulseiras, tenho aqui muita coisa mesmo. Assim, este handle aqui é muito bonito. Depois tenho aqui a fotografia do meu Pikinoto. Bem, depois tenho aqui umas sombras. Sombras soltas, aqui ficam aqui. Depois tenho aqui também pós, que eu não uso Que é muito... não é para mim, é para o meu tom de pele Depois eu tenho aqui batons, tenho aqui muitos batons Que eu já fiz um vídeo também de batons Depois tenho aqui também batons são, Esses batons aqui são os que eu uso com gloss E esse aqui eu não uso nenhum bocado Depois tenho aqui um espelho São um dois espelhos, é este E este aqui Bem, depois, depois eu tenho aqui um Corvex, um rojo, um curvex tenho aqui um creme dos pés, isto aqui deve ser um hidratante, da L'Oreal também, L'Oreal não, Pantana. Depois tenho aqui este, este, é um, um cestinho, foi a Cátia que me ofereceu a minha amiga, e eu aqui dentro, depois aqui uma vela. Tenho aqui a minha outra máquina, esta máquina é para tirar fotografias e esta aqui é aqui para gravar só depois eu tenho aqui nesta gaveta eu tenho aqui nesta gaveta tenho aqui, tenho aqui pó, tenho aqui sombras, tenho aqui é, muita coisa, blushes tenho aqui muita coisa mesmo este, este por exemplo este, este bronzer aqui é muito bom só para ver se eu consigo abrir aqui é para vos mostrar ela é assim tem uma cor muito bonita vocês podem ver que eu já vou arrumar isto e depois tenho aqui pistanas falsas e depois tenho aqui também essas essa, não sei como é que se chama isto decorativo é, é para fazer aquelas aquelas maquilhagem muito deslumbrante que é para pôr debaixo do nosso olho e depois também aqui, tenho aqui nesta outra gaveta, tenho aqui sombra esta paleta aqui da Eloquita tenho aqui pó, Base. Tenho aqui muita coisa. Sombra, Solta. Tenho muita coisa. tenho aqui também lápis, lápis, outros lápis. Tenho aqui também esta paleta de Sombra. Depois tenho aqui também este Teodoro. E depois tenho aqui outra. Esta que é da Essa. Yes. Depois tenho aqui as minhas máscaras. Que eu vou adorar. Esta máscara aqui da Maybelline é muito boa. A minha base da Mary Kay, que já está a acabar Depois tenho esta base também que eu faço umas maquilhagens São muito boas mesmo Vou adorar, tenho aqui máscaras boas, boas, boas Tenho aqui delineadora, tenho aqui primer, tenho aqui muita coisa Depois tenho aqui esta paleta É uma paleta de 120 cores Eu já vos mostro aqui é... Foca, foca, foca 120 cores eu tenho aqui paletas também de corretora. depois tenho aqui também outra paleta que eu não estou a usar. Tenho aqui uns toques de pincéis para viagem. Tenho aqui de maquelante, do Alice. Ela é assim É uma paleta que eu ainda não estou a usar. Tenho que acabar a outra. Eu tenho aqui queixo de maquelante. E é só este aqui. Essas foram as minhas, as minhas coisas, a minha coleção de maquiagem: o que eu tenho, o que eu não tenho. Eu não, não posso ter muita coisa, porque assim eu não vou usar tudo, não sei como é que é. Por isso não adianta comprar muito produto e depois ficar ali tudo arrumado. Então é